Meu nome é Paulo Vieira, sou um dos diretores da nova licenciatura em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Esta licenciatura começa já no próximo ano letivo e responde à crescente procura de profissionais capazes de proceder à análise e ao tratamento de quantidades massivas de dados. Essa análise e tratamento requerem ferramentas e conhecimentos na área da informática e da computação, particularmente da inteligência artificial. Este curso foi estruturado tendo em conta as novas emergências que surgiram no mundo e tem um plano de estudos inovador e adaptado às necessidades futuras. O curso é lecionado por professores altamente qualificados, com larga experiência letiva e de investigação nesta área. O meu nome é Cecília Rosa, sou também diretora desta nova licenciatura. Os novos licenciados serão capazes de desenhar sistemas inteligentes no apoio à tomada de decisão e terão skills acrescidas no desenho de sistemas de representação de conhecimento. As múltiplas dinâmicas da nossa vida social e económica poderão assim ser melhor entendidas e isso irá refletir-se na construção de preditores automáticos e de tecnologia em harmonia com as necessidades humanas. Escolha a Licenciatura em Ciência de Dados e Inteligência Artificial para teres uma profissão de futuro e com futuro. O que guarda o teu interior? Vem descobrir connosco!